Graça e paz, irmãos, é mais uma vez um privilégio estar juntamente com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra do nosso Santo Deus. E o tema que nós vamos hoje explanar aos irmãos se encontra em Romanos, no capítulo 12, dos versos de 1 a 2, que fala sobre a nova vida.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 a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema que nós escolhemos para trabalhar, no qual Deus nos direcionou o título, se chama o culto racional. Mas o que vem a ser esse culto racional? Primeiro nós precisamos entender o que é culto. Culto é uma expressão de adoração que nós fazemos a uma divindade. No caso, nós prestamos um culto ao Deus criador do universo de todas as coisas, ao nosso Deus. O que é, então, a racionalidade? Quando nós pensamos em conhecimento racional, nós estamos tomando como ponto de partida... A possibilidade de nós pensarmos a realidade, nós formulamos indagações a fim de encontrarmos respostas que se aproximem dessa realidade, mas o que, que é a racionalidade? Segundo a razão é a qualidade de ser sensato, compreensível, uma característica que separa o homem do restante dos animais. A Bíblia, ela é verdadeira em, em tudo que ela ensina. Ela é organizada na sua apresentação total, na exposição das suas ideias, nos processos de divulgação, de transmissão da sua história, na construção e na orientação dos seus valores morais e espirituais... E toda a sua revelação, ela está ao alcance de todos aqueles que buscam estudá-la. Então, dito isto, nós vamos pensar um pouco sobre alguns exemplos do que foi dito. Sobre o culto racional. O culto para ser racional, irmãos, é preciso que haja acima de tudo, entendimento. Nós vemos hoje, nesses tempos em que estamos vivendo, é, várias denominações fazendo um apelo muito forte ao emocional, ao desejo para que as pessoas possam, através deste apelo emocional, Conseguir, de alguma maneira, atingir os seus objetivos pessoais. E aqui quando nós lemos em Romanos sobre o que Paulo nos expõe a respeito do que é o culto racional. Nós precisamos estudar a palavra de uma forma organizada e sistemática. Para quê? Para que através disso nós possamos compreender o verdadeiro sentido de toda a construção, como falamos, da sua história e a respeito dos seus valores morais e espirituais. Por exemplo, nós, quando estudamos a santidade, ela deve nos levar ao arrependimento. Quando nós estudamos a salvação, ela deve nos levar à gratidão. Quando estudamos o fim dos tempos, isso nos deve levar à esperança. Vejamos o que diz em Romanos no capítulo 5, dos versos de 1 a 5. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Para nós... Produzirmos os frutos do Espírito Santo, nós precisamos compreender essa sistemática que a Bíblia nos expõe. E a sistemática ela não é um esforço que pouco ou nada produz, pelo contrário, ela deve ser um fertilizante para que os frutos do Espírito possam aparecer na nossa vida e se desenvolverem. Conhecer a Deus é vida e estudar a sua palavra é saúde. São processos que nos levam à organização e quando conectados nas suas partes eles levam à construção do conhecimento que visa o alcance de um fim. E esse fim é a vida eterna. A intensidade do processo, ela é proporcional ao valor do propósito. Ou seja, com isso eu estou querendo dizer, o quanto eu anseio a vida eterna, a intensidade desse processo pelo qual eu vou... Obter conhecimento, ele vai ser proporcional ao valor do propósito. Conforme você se dedica ao estudo da palavra, mais conhecimento você vai ter a respeito do que é a vida eterna. E o que, que é método? A palavra método, ela vem do grego métodos, significando caminho para chegar a um fim. Nos nossos dicionários definem como um conjunto de procedimentos para atingir um objetivo, uma maneira ordenada e sistemática de agir. Mas por que o método é importante? O método é importante porque ajuda a compreender o processo de investigação, possibilita a demonstração, disciplina as nossas ações e ajuda a perceber erros e auxilia nas decisões. O método ele é um plano de ação em que a técnica utilizada para realizar as atividades vai fazer com que isso ocorra de maneira hábil e, se possível, perfeita. Dito isto, como introdução do nosso tema, nós vamos agora orar a Deus e pedir direção sobre este estudo... a respeito do culto racional... eu peço que você feche os teus olhos... onde você está... e eleve os pensamentos aos céus... e vamos pedir direção a Deus... a respeito do que vamos... a partir daqui então... explanar sobre o culto racional... querido Pai... nós queremos em nome de Jesus... Colocar diante de Ti o estudo da Tua Palavra que será feito nesse momento. Queremos colocar, Senhor, todo o processo que vai ser desenvolvido, Senhor. Na construção daquilo que foi por Ti, Senhor, delimitado para que nós pudéssemos hoje estar aqui. E eu te peço, Deus, que esvazie os meus pensamentos. Esvazie, Senhor, todo o meu ser, todo o meu entendimento. A respeito, Senhor, daquilo que eu acho. E revela pelo teu Espírito aquilo que tu queres à tua igreja neste momento, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Através de um culto racional, Deus quer nos ensinar a adoração sincera e oferecida de boa vontade. Quando nós obedecemos a Deus de coração, nós estamos oferecendo a Ele um culto racional. Existem duas maneiras diferentes de... De nós encararmos a adoração a Deus Nós podemos pensar na adoração Como exigência de Deus E assim se torna apenas um conjunto de rituais Que não refletem a verdadeira mudança de coração Mas nós também podemos entender a verdade sobre Jesus E pedir que Ele transforme o nosso coração Através da sua Palavra a consequência natural dessa atitude será uma vida de adoração verdadeira a Deus. E a Bíblia, ela nos convida a este conhecimento para entendermos melhor esse amor de Deus. A fé com entendimento, ela é mais forte e a nossa adoração é mais sincera e a compreensão nos ajuda a vencer as dúvidas. Na Epístola aos Romanos, Paulo, ele anuncia a doutrina básica do Evangelho. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que o aceitam. E ele conclui que o justo viverá pela fé. Paulo queria que eles ficassem sabendo como é que ele entendia a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Na primeira parte ele explica sobre a salvação sobre a nossa relação com Deus e outros assuntos espirituais, que são importantes, sobre como é a pessoa governada pelo Espírito Santo e como é forte o amor de Deus que recebemos por estarmos unidos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Na segunda parte, a partir do capítulo 12, do qual nós utilizamos como nosso textual para esse estudo, Paulo mostra aos cristãos como devem tratar uns aos outros e quais são os seus deveres para com as autoridades. A partir dessa passagem o foco passa a ser prático, ou seja, como o cristão deve se comportar. O culto racional, ele é uma adoração com amor, mas também com entendimento. No antigo testamento as regras elas eram centradas apenas em ações exteriores, as pessoas esqueciam que nada disso tinha valor se você não tivesse um coração voltado para ele, Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque tudo que ele fazia, ele tinha a preocupação em ser sincero diante de Deus, Deus ama a todos nós e deseja um relacionamento íntimo. E o que Deus está nos convidando a nós, exatamente, entendermos por que viemos cultuar o seu nome. Eu já cansei de ouvir a expressão, ah hoje eu vou assistir a um culto. Não, você não vai assistir a um culto. Se você vier assistir a um culto, você está, vai vir o, a adoração e o culto que outro está prestando. E nós não viemos ao templo para assistir a um culto, nós viemos prestar um culto ao nosso Deus. E pelo que falamos até aqui, se o nosso coração não vier com sinceridade e com entendimento prestarmos esse culto a Deus, nós estamos apenas realizando mais um ritual. E não é isto que Deus hoje tem requerido de nós. Um culto racional, irmãos, ele, ele é um culto, como dissemos, com entendimento. Tanto que Paulo, quando lemos em Romanos, no capítulo 12, ele começa assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o que? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto nacional, racional, quando ele começa pedindo rogo-vos, é interessante nós entendermos o significado da palavra rogar, rogar significa pedir com insistência, com humildade, solicitar com empenho. Então é isso que Paulo está dizendo naquele momento para os cristãos de Roma. Rogo-vos, ou seja, solicito que vocês façam isso com empenho. De uma forma humilde ele está pedindo isso. Nós vemos hoje, infelizmente irmãos, muitos cristãos buscando igrejas, ou saindo das suas igrejas e buscando outras igrejas não, porque a minha, a minha igreja ah, é muito, tudo muito frio é tudo muito ah, não tem lá, não, vamos lá naquela, porque aquela lá lá o sapatinho de fogo corre frouxo né lá o negócio, chega sentir um arrepio passando pelas costas né lá tu olha para o lado cai 10, tu olha para o outro cai 30 e por aí vai e vemos hoje as pessoas de uma forma muito equivocada buscando este tipo de situação dentro dos templos as pessoas estão com as emoções como nós dissemos a flor da pele e a razão totalmente sendo jogada de lado é incontável o um número de absurdos que nós chegamos a presenciar muitas vezes em situações assim. E vejam irmãos, eu não estou dizendo em momento algum que nós não devemos nutrir emoções quando estamos prestando um culto a Deus, muito pelo contrário. Um culto racional você se emociona sim, você sente a presença de Deus de uma forma muito forte porque a tua adoração está vindo com o coração, ela é sincera, ela vem de encontro aquilo que Deus espera de você, quando você presta esse culto de forma racional em contrapartida, quando nós buscamos apenas emoções nós sabemos que as emoções elas são momentâneas quando quando nós vemos esse tipo de situação acontecer com frequência. Primeiro, há um motivo muito claro. Quem busca um culto emocional é porque está tão alquebrado por dentro, está tão desorganizado e desarrumado no seu interior, nos, nos seus pensamentos, na construção das suas ideias, que qualquer coisa que faça um barulho de uma forma mesmo que ordenada, vai fazer com que essa pessoa se sinta atraída por aquilo, e aquilo de uma maneira imediata vai solucionar os seus conflitos. Ao passo que um culto racional, quando você adentra o templo, e você chega diante do lugar que você vai prestar esse culto a Deus, você tem entendimento... Em todo o tempo... Daquilo que você está fazendo... Você não vem buscar emoções... Mas Deus com certeza... Vai te proporcionar... Muitas emoções... O que é diferente... Porque pela razão... Você vem buscar... Esse momento de intimidade com Deus... Esse momento de adoração sincera... E automaticamente... Deus, há uma frase que diz irmãos, Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmo, então quando você vem diante de Deus prestar o teu culto e naquele momento você coloca um coração quebrantado e contrito, a própria palavra nos diz, um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Deus não despreza, quem a Ele vem prestar um culto racional. Tiago na sua epístola, ele nos mostra como nós devemos agir e viver, se é que nós queremos ser cristão de verdade. Vejamos o que diz a palavra... em Tiago, no capítulo 4, no verso 8. Tiago, quando ele escreveu, ele escreveu essa epístola para os cristãos do seu tempo e ele, ele procura aqui tratar de assuntos práticos da vida cristã. Ele fala da pobreza e riqueza, da tentação, do preconceito, do falar e o agir, o criticar, o orgulho, a humildade, paciência, oração e fé. Ele põe, acima de tudo, a necessidade de não somente crer, como também agir. Não adianta nada alguém dizer que tem fé, se não prova por meio das suas ações que a sua fé é verdadeira. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. no capítulo 4, no versículo 8, ele nos diz o seguinte, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele começa, nos fazendo um apelo, e nos dando, como nós dissemos no início, a Bíblia ela procura te mostrar verdades de forma racional, de uma maneira sistemática. Porque toda ela é organizada, tanto que se nós pegarmos os próprios a composição dos livros da Bíblia, começa com Gênesis falando sobre a criação e termina no Apocalipse falando sobre a revelação do fim de todas as coisas e vejam como geralmente os cristãos são um pouco desorganizados geralmente nós queremos começar lendo o apocalipse lendo o fim antes de conhecer o começo e fazendo assim nós perdemos aquilo que Deus tem nos ofertado com tanto amor e carinho que é a explanação de todo o seu projeto para a nossa vida, em todo o tempo, desde a criação até a redenção. Quanta coisa nós temos nesse contexto. Quando Tiago nos diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, quando nós adentramos para prestarmos, não apenas no templo, em qualquer lugar, quando formos prestarmos um culto racional ele nos diz purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração o que que é ânimo dobre? é alguém que tem a fé duvidosa é alguém é uma pessoa fingida. Que vai mais pelo que lhe convém. Ora está firme. Ora está desanimada. Não permanece em crendo firme. E quando eu comecei a fazer esse estudo. E eu cheguei nesta parte. Eu lembrei. Do primeiro culto que nós aqui tivemos. Quando o pastor... Este mesmo púlpito, nos fala sobre a palavra de ordem que Deus havia colocado no seu coração. Que era o que? A perseverança. Aqui, quando Tiago nos diz e fala sobre vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele está fazendo um alerta, ele está nos dizendo que nós precisamos crer de maneira consistente, de maneira firme. Independentemente da circunstância que nós estivermos vivendo, nós precisamos continuar crendo, perseverando. E como eu posso perseverar nas coisas de Deus através da forma como eu vivo e daquilo que eu conheço sobre a palavra nós podemos através de cinco dicas que eu vou comentar aumentar essa intimidade com Deus primeiro de tudo a primeira dica irmãos seria, conhecemos a sua palavra, vejamos o que diz lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que interessante. Diz aqui que a palavra ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Lembrei de um salmo que diz, onde Davi dizia, as palavras nem me chegaram ainda à boca. E tu já sabes tudo. É assim que Deus. Conhece os seus. A segunda dica para nós. Aumentarmos a nossa intimidade com Deus. Eu coloquei como jejum e oração. Por que jejum e oração? Primeiro porque ela é. Uma ordem da qual Deus nos coloca como forma de construção de uma vida espiritual bem alicerçada. Um dia um irmão me perguntou. Irmão, como Deus costuma falar ao teu coração? E eu parei por um momento e pensei nas Inúmeras formas as quais Deus fala ao meu coração. E eu pensei. No jejum e na oração. Irmãos, o jejum e a oração elas são duas ferramentas que te tornam mais sensível para você ouvir e falar de Deus a terceira dica que eu coloquei para que nós aumentássemos nossa intimidade com Deus é sermos obedientes a obediência é um posicionamento que precisa ser feito com disciplina e compromisso você precisa ter disciplina e você precisa ter um compromisso. E como eu sei que eu tenho disciplina e compromisso? Quando eu acabo, todas as vezes que eu trato algo com alguém, eu procuro cumprir. Por exemplo, eu marco de estar aqui duas horas. Eu não posso chegar aqui duas e quinze ou duas e vinte, se eu tratei de estar aqui às duas horas. Eu preciso ter disciplina e eu preciso ter compromisso. Quando eu trato um horário com alguém, eu tenho que cumprir aquilo. E com Deus não é diferente as coisas. Com a nossa vida pessoal não é diferente as coisas. Nós precisamos termos um posicionamento diante das coisas de Deus. A quarta dica para nós aumentarmos essa intimidade, eu coloquei como congregar. Ou seja, viver em comunidade com os irmãos da fé. Isso é muito importante. Quando você tem a possibilidade, irmãos, e veja, nós temos hoje a liberdade de podermos estarmos na casa do Senhor, no templo onde nós congregamos, sempre que possível. Não há nada que nos impeça de estarmos aqui, a não ser a nossa vontade então quando eu coloco como dica ser obediente é nós colocarmos esse posicionamento feito com disciplina e compromisso uma das coisas que eu tenho muitas vezes já me perguntado é como pode uma igreja que em dia de ceia veja irmãos, isso não é uma exortação é uma observação que eu fiz a mim mesmo me chamou a atenção como pode em dia de ceia uma igreja ficar completamente lotada e num dia de culto normal muitas vezes nós temos a metade do que geralmente nós temos num dia de ceia o Senhor não está aqui apenas no dia da ceia o Senhor está aqui sempre que estiverem dois ou três reunidos em seu nome logo mais nós vamos ter também a sala de oração outro dia eu comentei com o um pastor quisera eu que esta sala de oração estivesse o mesmo número de pessoas que nós temos num dia de ceia ah, mas nós iríamos abalar as estruturas do céu, com certeza. Com certeza, irmãos, nós iríamos abalar as estruturas do céu. E nós estaríamos começando a experimentar algo chamado avivamento. Tenho certeza. Mas estamos continuando, perseverando com disciplina e compromisso com um pequeno grupo... Que tem estado constantemente. Você está convidado para estar hoje aqui também. Finalmente, irmãos. A quinta dica que eu coloquei para que nós aumentássemos ou aumentemos a nossa intimidade com Deus. É termos um coração grato. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 1.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 insensato. A insensatez é algo realmente que tem feito parte de grande, de uma grande parte de cristãos neste século. E quando nós vimos no início sobre o que é um culto racional, nós começamos com a ideia de que racionalidade, segundo a razão, é ser sensato. Deus, Ele não quer melhorar a nossa vida, como muitos acreditam. Ah, eu vou para a igreja porque Deus vai melhorar a minha vida. Deus não quer melhorar nem a minha nem a tua vida Deus quer mudar a nossa vida Deus quer transformar a nossa vida É muito mais do que apenas melhorar a nossa vida Uma, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos E todos aqueles que puderem e quiserem estar nas quintas-feiras através do acesso ao discipulado que o fizesse. Irmãos, eu tive a honra e o privilégio de estar junto com esta primeira turma fazendo o discipulado. Ah, mas Carlos, tu já tem 30 anos de igreja, precisa disso. Preciso. Porque a palavra é viva e eficaz. Irmãos, vocês não têm ideia do quanto Deus falou nesse tempo ao meu coração a respeito de vários assuntos neste discipulado eu creio que foi um momento onde Deus reavivou dentro de mim muitas coisas que estavam adormecidas inclusive que nós simplesmente acabamos, vamos indo para frente e vamos esquecendo nós ficamos tão preocupados na nossa caminhada, em muitas vezes em aprendermos, em melhorarmos a sermos cristãos mais espirituais, e nós esquecemos de compartilhar com tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, principalmente com as pessoas que não conhecem a palavra. Eu desafio os irmãos vou fazer isso de púlpito, eu desafio os irmãos, neste ano, neste ano, onde nós temos ainda 11 meses, a evangelizarmos, cada um de nós, 5 pessoas, 5 almas, para nós trazermos ao Senhor, por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes parece que nós esquecemos... Que uma das principais ordens... Do nosso Senhor... Foi o ídio... E pregai o Evangelho a toda criatura... O meu culto racional... Ele começa exatamente quando eu passo a ter entendimento de porque eu estou aqui veja o que diz o verso 2 do capítulo 12 e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que? para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus que Deus possa tocar no teu coração nessa tarde que Deus possa te levar a uma reflexão sobre o tipo de culto que nós temos prestado ao nosso Deus que nós possamos a partir de agora, prestarmos um culto com mais entendimento um culto racional, aonde o Espírito Santo eu tenho certeza, irá nos conduzir para que este avivamento que nós tanto buscamos aconteça e nós possamos colher e desfrutar dos frutos que o Espírito Santo tem proposto a cada um de nós que Deus seja com a tua vida nesta semana e que possa através da sua palavra, não somente hoje, mas em todo o tempo, falar o teu coração, e que o teu coração possa estar sensível a essa voz, porque Deus fala de múltiplas formas ao nosso ser. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.